Chega, Chega, ô oh, E a chuva dessa noite? Foi boa? Foi boa, bicho. Pra vocês aqui é bom, né? É mês de agosto, chovendo é bom, né? Isso aqui é a chuva da florada do café ou como é que é? Nossa, essa agora a chuva agora. Essa chuva agora é bom, foi bom, né? Que é mês de agosto, é bom chover, né? Meio seco, né? Choveno é bom, né? Pra você aqui refresca bastante, né? Bicho, refresca muito, né? Esse pó aqui tá.. É verdade, tá bom demais. Né? Bom demais. E como é que tá a saúde? Tá melhorando. Né? Tem muito de melhorar, mas tá melhorando. Esse aqui o. Tá Se eu não tirar. Só tirar. Se eu tirar. Pode tirar. Uhum. Tá difícil lá. Mas aqui não tem? Tem que olhar o que você vai Tem que olhar o que você vai fazer. trem aqui até tá lá embaixo e tá vai soltando o que tem baixo. Uhum. Bom. Tá. Beleza? O nosso barco de ferro, mesma espessura, pelo menos um metro e meio. É Não um. Essa é que tem né? lá embaixo, ferro de, é. de construção. Não, lá embaixo. da lá tá. embaixo. Não, Mas o Jornal vai ter que dizer que não, se tiver lá embaixo. Porque a sua cabeça é branca, lá. Obrigado. Falou, Romildo. Oi. Você é um. Um, um vendedor de bom cheiro, né? Estamos na correria, né? Atendendo todo mundo aí. É verdade. E... Aqui, dia de. Você compra e vende. Aí, o pessoal já tá querendo tomar o seu dinheiro aí, viu? Falou então, ó. Claro. Um abraço para você. Falou, meu filho. Falou. É, tem que ver o baiano para dar água pros passos aí. Aí, ó. Aqui tem de tudo. É só ficar aqui que a gente registra é, momentos bonitos aqui, de gente aproveitando. Aproveitando. Ó, Alexandre, vem cá, conversa comigo aqui. Esse pessoal aí, você também é freguês aqui? Também. O que, que você acha aqui? Ah, de tudo, de tudo um de... pouco. Você é almoço aí, dá, dá só um licencinha para ele passar, aí, então ele leva você também joga o saco. Aí, ó, isso aqui é, é latinha de, de alumínio, né? Isso. Você tá levando aqui coisa de... Pra... Computador. Computador. Você é técnico... Informático. Mas o seu trabalho hoje é... é Serralheria. Serralheria. Portão. Isso, portão, janela... Gado. Grade. Lá em casa tem muito serviço seu, vê? Tem, tem bastante. Fiz bastante serviço pro Ronaldo. É, E ali do Sobradinho também, né? Também. É, corri bom para. Corri Para pessoas idosas, de escada. E você é especial, viu? Faz um trabalho bom, caprichoso. Muito obrigado. E eu já tenho divulgado o seu trabalho aí. Obrigado, Ronaldo. Ali fica na rua, como é que chama aquela rua? Irene Rodrigues Pereira, 1652. É serralheria. Precisar de um caboclo bom, tem aí, ó. Obrigado. Aí, ó. Alexandre, um abraço para você. Não, viu? Tudo de bom, não. Tô de bom. Aí, ó. É isso aí, Chegando gente. Aqui chega gente toda hora. Vem menino, vem idoso, vem é, o pessoal registrando.